Esse é um dos principais desafios de quem desenvolve pessoas e trabalha. Um dos principais focos que eu entendo da gestão, que é lidar com gente. Olá, eu sou o Marcel Molina e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os estilos de liderança aplicada à maturidade do time. Pois bem, pessoal, muito se fala por aí sobre qual seria ou quais seriam os melhores ou principais estilos de liderança e como trabalhar cada um deles dentro da nossa realidade. Nesse sentido, quando eu converso com líderes, gestores, empresários, muitos viram para mim e falam, Marcel, o meu negócio é ser um líder diretivo, o meu negócio é ser um líder treinador, sou um líder coach e adoro desenvolver né, e transformar pessoas. Outros ainda viram, o meu negócio, Marcelo, é apoiar meu time. Outros líderes costumam dizer que gostam de mobilizar, vendem a ideia através da boa conduta né, e o bom desenvolvimento da sua comunicação. Por outro lado, existem outros líderes que costumo dizer que são aqueles famosos líderes marca passo, onde alguns ainda são conhecidos como líderes carrapatos, né, que ficam lá botando pressão no time o tempo todo. Mas aí eu quero trazer uma provocação para você que me assiste nesse momento. Para que a gente consiga, de fato, extrair o melhor resultado do nosso time, eu preciso analisar como eu, líder, me sinto mais confortável, eu preciso analisar o estilo que eu acredito que vai dar certo, eu preciso levar em consideração o estilo que eu entendo que vai gerar mais impacto ou o primeiro passo é olhar para o nosso time. O primeiro passo seria, primeiro, analisar o perfil comportamental do grupo, analisar os indicadores de desempenho de cada colaborador, analisar o que cada situação efetivamente necessita para que o resultado aconteça e, principalmente, o ponto principal seria analisar os níveis de maturidade do grupo. E aqui eu toquei no ponto que tem a ver com o principal assunto desse nosso vídeo. Nós precisamos, já que a questão aqui é garantir o resultado do grupo, desenvolver com o time os estilos de liderança, mas primeiro. Eu preciso analisar como está a maturidade de cada colaborador. E um ponto importante. Primeiro passo aqui, gente, eu não posso confundir maturidade com capacidade. Marcel, o que é capacidade? Capacidade tem a ver com potencial. Ou seja, é o liderado que tem o potencial para desenvolver aquela determinada atividade. Agora, maturidade vem de estar maduro, vem de um estado de plenitude que a pessoa vai desenvolver dentro de uma linha do tempo para conseguir atingir um objetivo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, já falando um pouco sobre níveis de maturidade. Vamos colocar que, indiferente da área que você trabalhe, você contrata um colaborador ou uma colaboradora que tenha lá um currículo técnico fantástico. A pessoa tem lá todas as habilidades tem todas as capacidades para desenvolver com excelência uma determinada atividade. Porém, a pessoa conhece muito pouco sobre, por exemplo, o seu modelo de negócio. A pessoa conhece muito pouco sobre a cultura da tua empresa. A pessoa conhece muito pouco sobre as áreas, os departamentos que envolvem o seu projeto. Sobre as pessoas que ali estão. E o que, que isso quer dizer? As capacidades daquele profissional são excelentes. Mas o nível de maturidade naquela situação é extremamente baixo. Olhando por essa premissa, nós entendemos então que nesse caso nós temos um colaborador ou colaboradora que tem uma maturidade que eu vou chamar aqui de M1. E quando a gente tem no nosso time uma pessoa que é M1, eu líder, qual é o estilo de liderança que eu preciso trabalhar? nessa situação. Eu preciso dar para o liderado o que eu vou chamar aqui de direção. Eu preciso ser um líder diretivo. Eu preciso mostrar para a pessoa o que deve ser feito. Eu preciso mostrar o caminho das pedras. Eu preciso dar esse direcionamento e eu sei que você que está me vendo agora vai pensar Marcel, mas isso dá trabalho, isso demanda esforço, isso demanda muita energia. Sim, mas cabe também lembrar que um dos papéis fundamentais da liderança é oferecer todas as condições possíveis e impossíveis para nossa equipe performar. Então o nível de maturidade 1 é aquele nível que exige do seu líder o estilo mais diretivo. E aí colocando isso a efeito de uma escadinha, Vamos colocar aqui esse colaborador, já entendeu o que deve ser feito, mas ainda falta para ele performar, ele analisar o como ele deve fazer as coisas. E quando eu tenho um liderado que já sabe o que fazer, mas não sabe o como fazer, eu vou ter na minha equipe um profissional que eu vou chamar de M. Dois. E quando eu tenho uma pessoa que tem uma maturidade intermediária, eu líder aqui do meu lado, qual é o estilo que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver o estilo que eu chamo que é o líder coach, que é o líder treinador. É o líder que desenvolve, é o líder que faz a pessoa crescer, é o líder que vira referência, o líder que provoca, porque mostra para a pessoa que muito mais do que fazer, é importante entender o como fazer. E aí olhando, esse processo de evolução com base nesses níveis de maturidade vamos entender ou vamos aqui refletir que temos aquele profissional que já aprendeu o que fazer, já aprendeu o como fazer, só que agora ele está inseguro ou insegura para começar a trabalhar, para fazer sozinho. E em muitas situações, já vi acontecer em vários segmentos, em várias empresas, o líder chegar para o liderado e falar assim, olha liderado ou liderado, você já sabe o que fazer e o como fazer, vai lá. Vai, arrebenta, faz o negócio acontecer. E aí o profissional nessa hora regala os olhos e fala assim, chefe, pelo amor de Deus, eu não tô preparado, eu não tô preparada. E aí é o momento do líder desenvolver o estilo de liderança que eu vou chamar de líder apoiador. Que é virar pro teu profissional e falar o seguinte, calma profissional, vai lá, faz, acontece. Arrebenta. Se tudo der errado, fica tranquilo, fica tranquila. Eu tô aqui para te apoiar. Eu tomo a frente da situação, eu resolvo o que precisaria ser resolvido, eu assumo toda a responsabilidade e ok. Qualquer coisa, a gente volta a dar um passo para trás, volta a treinar, volta a se desenvolver para depois você voltar novamente a desenvolver aquela atividade sozinho ou sozinha. Mas é importante eu entender que eu preciso apoiar o profissional quando o profissional atinge o terceiro estágio dos níveis de maturidade, que é quando ele se torna um M3. Até então chegar o momento que o profissional já sabe o que fazer, já sabe o como fazer, já está seguro para fazer sozinho. Nesse momento eu tenho a consciência de que tenho um colaborador ou uma colaboradora que já é um M4. E quando eu tenho um profissional, um colaborador que é um M4, eu líder já posso desenvolver o estilo mais democrático, que é quando eu vou delegar algumas atividades, que é bem diferente de delargar. E eu delego quando eu percebo a evolução desse profissional ligado a esses níveis de maturidade, essa evolução ela é refletida nos indicadores de desempenho da companhia, percebo a mudança de postura desse profissional, todo mundo fica seguro com o desenvolvimento desse processo e a performance automaticamente ela acontece de forma Natural. Para fechar o nosso vídeo, pessoal, qual é a dica principal que eu quero lhe passar? Marcelo, então qual é o melhor estilo de liderança? É aquele que eu mais gosto? Não. O ponto crucial para que o líder consiga extrair o melhor resultado do seu time é olhar todas essas questões pela ótica de quem está do outro lado. Não é o que eu sou, mas é o refletir o que o meu time precisa nesse momento para atingir o resultado. E cabe, eu líder, moldar a minha forma de trabalhar, eu, líder, preciso desenvolver o que eu chamo de ser um camaleão e entender a partir do ponto que eu sei o que a equipe precisa, eu vou analisar e estar preparado para desenvolver os diferentes estilos de liderança. Esse é um dos principais desafios de quem desenvolve pessoas e trabalha. Um dos principais focos que eu entendo da gestão que é lidar com gente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, comenta, ative o sininho, compartilhe aí todo o nosso material e lembre-se, toda quarta-feira, às 20 horas, temos lá um novo material muito bacana aí que vai te ajudar a se desenvolver no seu dia a dia. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço!